Se você chegou nesse vídeo, você deve estar querendo saber mais sobre o curso Home Office Lucrativo. Eu fiz o curso e eu vou dar o meu depoimento sincero, eu vou falar toda a verdade mesmo, se realmente funciona, se é possível você ter uma boa renda através desse método. Mas antes de tudo, eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois eu vou estar mostrando o curso por dentro e eu vou mostrar tudo mesmo, tá? Que até agora eu não vi ninguém mostrando. E além de tudo, eu também tenho um aviso referente a um golpe que eu quase caí. Então é realmente bem importante que você assista esse vídeo até o final, antes de você gastar o seu dinheiro comprando esse curso, beleza? É, bom pessoal, meu nome é Thalita, eu adquiri esse curso no começo do ano, quando eu estava desempregada e passando por um momento difícil. E para quem não conhece o Home Office Lucrativo, ele é um curso online onde você aprende a trabalhar prestando serviços para grandes empresas, tá? como Netflix, Amazon, é, Google, entre outras. E serviços bem simples aí, como ditador, avaliador de sites e mídias, é, dando suporte ao cliente, preenchendo formulários, enfim. E tudo isso do conforto da sua casa, e o melhor, recebendo em euro e em dólar, então acaba compensando muito. Inclusive eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo que foi por onde eu comprei, lá tem todas as informações certinhas, tem um vídeo aí explicando tudo exatamente como funciona para quem quiser saber mais, tá bom? Mas voltando aqui, e não, você não precisa ter um super currículo e nem ter experiência pra estar tá trabalhando para essas empresas, tá? Qualquer pessoa consegue trabalhar, qualquer pessoa mesmo, basta seguir aí o passo a passo que ensina no curso, fazer o seu cadastro nas plataformas aí tudo direitinho, que logo você já vai começar a prestar aí os primeiros serviços e já vai estar tá recebendo em dólar e euro. E agora eu vou mostrar aí na tela do meu computador por dentro do curso, tá? Pra vocês terem uma noção aí do quanto esse curso é bom, quando esse curso é completo, tá bom? Então esse aqui é o curso, tá, pessoal? Ele tem 32 aulas aqui, ó. Como funciona o suporte de alunos? O suporte deles é bem bacana, eles tiram todas as suas dúvidas, se você tiver aí com algum problema, qualquer problema aí com plataforma, enfim, só falar com eles que eles ajudam, é que perguntas frequentes, deixam aqui já né para facilitar é o módulo 1, avaliador de mídias, Conhecendo a maior empresa de avaliação de mídias, modelo ideal de currículo, aqui eles deixam o um modelo de currículo pronto para você baixar e preencher com os seus dados, então facilita bastante, e aqui ainda deixam uma aula ensinando como que você preenche esse currículo. Aqui aula 3, cadastro, avaliador de mídias, ó, a aula é bem grandinha. Algumas aulas são bem longas, porque eles realmente ensinam tudo passo a passo, sabe? Tudo detalhadamente para realmente não ter dúvida e para qualquer pessoa conseguir se cadastrar e trabalhar aí dessa forma. Qualificando-se para o primeiro trabalho, avaliador de software, cadastro na segunda maior empresa de avaliação de mídias, criando conta no PayPal aqui é bem fácil você criar a sua conta no PayPal mas ainda assim eles fizeram uma aula colocaram aqui para quem tiver dificuldade cadastrando na Payoneer, que é uma plataforma como se fosse a PayPal bem parecida avaliador de mídias conhecendo a maior empresa para trabalhar preenchendo formulários cadastro na maior empresa para trabalhar preenchendo formulários aqui ensinam tudo do zero também. Cadastro na terceira maior empresa de avaliação de mídias, ganhe em dólar com projetos fáceis. Então, como vocês podem ver, tem várias opções, tá? Você, se você quiser trabalhar avaliando mídias, pode trabalhar, ou se preferir trabalhar preenchendo formulários. Enfim, você tem várias opções, você não precisa se prender a uma só. Eu acho isso bem legal ganhe dinheiro realizando micro tarefas aqui é como eu disse aquelas tarefas lá que algumas são bem rapidinhas né vão tipo minutos se você faz uma já parte para outra e assim você vai ganhando é bem bom também bem bacana ó cadastre na maior empresa para trabalhar com micro tarefas Cadastro na segunda maior empresa para trabalhar com micro tarefas aqui essas aulas aqui são novas então o curso ele tá atualizado e está sempre atualizando também pelo que eu vi Ganha até 50 dólares por fazer revisões em aplicativos. Então, ó, os serviços são realmente bem simples, tá? Ó, aqui já começa os bônus. Super bônus 1. Ganha respondendo pesquisas em português. Ganha dinheiro respondendo pesquisas. Conhecer a empresa. Enfim. Essa empresa quer te ouvir e ainda te paga por isso. Ensina todo passo a passo aqui também para você... Ganha respondendo pesquisas, tá? Ganhe dinheiro avaliando sites e aplicativos. Ó, oh, tem uma aula aqui. Só explicando sobre isso. Que módulo 5, suporte ao cliente, para quem quiser trabalhar aí com suporte ao cliente, né? Aula 1, um, aula 2, aplicação na LinkedIn, aplicação na Samsung, aplicação na Riot Games, aplicação na Microsoft. Realmente são empresas bem grandes, tá? Você vai prestar serviços para empresas bem grandes, então elas pagam super certinho. Olha aqui, ó, trabalho com tradução, então se você souber em inglês, você pode trabalhar também traduzindo. Trabalhar com tradução. Nova empresa de tradução, aula nova aula atualizada também. Aqui tem outro bônus, né, no caso que eles vão colocar ainda, que é do curso de inglês, que eles vão dá de bônus um curso de inglês completo e aqui o bônus 3 que é acesso vitalício ao clube vagas home office e é isso pessoal como vocês viram o curso ele é bem completo ensina tudo do zero as aulas são muito boas a didática é excelente então realmente compensa bastante tá bom o pagamento é feito via paypal cai certinho lá na sua conta e quem faz os seus horários é você, isso que é o bom, né, você não tem um chefe chato ali, patrão te enchendo o saco, mas claro que depende muito do seu esforço também, não é mágica, não é dinheiro fácil, igual as pessoas falam por aí, é um trabalho como qualquer outro, mas você ganha por serviços prestados, então quanto mais serviços você prestar, quanto mais tarefas você concluir, mais você vai ganhar e sim realmente funciona dá para você ter um bom lucro com isso sim até porque você vai estar ganhando em euro e em dólar né e as tarefas são bem simples e bem rápidas algumas você faz em tipo 8, 10 minutos já parte para próxima e assim você vai ganhando eu entrei nesse curso pensando em ter uma renda extra enquanto eu não conseguia o um emprego fixo né que eu tava desempregada mas acabou se tornando a minha principal fonte de renda graças a esse curso Hoje eu consigo ganhar mais do que eu ganhava no meu antigo emprego. E eu tô conseguindo ganhar aí em torno de 3, 4 mil reais mensais. Claro que tem alunos aí ganhando muito mais, já vi pessoas ganhando 5, 6, 7 mil. Mas eu tô bem feliz com os meus resultados. Foi uma verdadeira virada de chave pra minha vida financeira. E sobre o aviso importante, é que esse curso tá ficando bem famoso na internet. E com isso tem várias pessoas aí vendendo ele pirata e aplicando golpes, tá bom? Já vi várias pessoas aí que compraram por sites falsos e que não receberam o curso, então tomem bastante cuidado, não comprem por Mercado Livre, OLX, nenhum desses sites assim, comprem somente pelo site oficial que foi por onde eu comprei e chegou certinho no meu e-mail. Pra quem não conhece o site oficial e tiver interesse em adquirir o curso também, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá? Pra facilitar aí pra vocês e pra garantir que vocês façam uma compra segura pelo site oficial, tá bom? E é isso, desculpa aí qualquer coisa que eu falei errado, se eu gaguejei, que eu realmente não tenho esse costume de estar gravando vídeo. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais alguma outra dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários, ou então me manda lá no meu WhatsApp pessoal, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. E é isso, beijos, fiquem com Deus.